Bom, eu sou mineiro de Belo Horizonte, sou Samuel Kellis, é, sou psicanalista, hipnoterapeuta, clínico, embora não atue nessa área, é, e também sou mentor de pessoas, formado pela, pela Global Mentoring, estou agora tô iniciando nesse é, ramo né, que me atraiu bastante, e... O meu foco, o meu objetivo é despertar a consciência das pessoas para que, para que elas tenham uma vida abundante. Samuel, qual foi a tua principal motivação para estar aqui hoje? A minha principal motivação começou quando eu descobri que eu não sabia o que eu queria na vida. Então eu fiquei perdido e aqui me deu uma angústia muito enorme. E eu fiquei pensando, poxa, mas como é que é? Então você tem... Duas alegrias, né? A primeira você não sabe dela, quando você nasce. A segunda é quando você descobre porque você nasceu. Então, ah, quando eu descobri a mentoria, eu comecei com hipnose, como eu disse, comecei estudando a PNL, procurando neurociências e descobri a mentoria. Eu falei assim, poxa, isso aqui caiu dentro do meu coração, é isso que eu quero fazer. Então, o meu propósito foi esse, exatamente, descobrir o meu propósito e ajudar as pessoas também a descobrirem o propósito delas. Para quem está assistindo o Samuel, qual é o caminho hoje de saber um pouco mais do seu trabalho, de se conectar com você? Bom, eu tenho meu site, né? SamuelKellis.com Eu trabalho com formação de mentores, com formação de projeto de vida Eu costumo dizer que agora eu sou especialista em projeto de vida Você que deixa aí, é, chega no final do ano, dezembro, entra ano e sai ano ah, Faz aquela listinha, aquele plano e nunca sai do lugar, eu posso te ajudar então eu tenho esses contatos, é, sei que a gente pode agregar muito aí ao seu crescimento, assim como eu recebi muito insight, muito conhecimento novo e a gente está preparado, eu estou preparado para ajudar as pessoas. Samuel, o que, que você viu de diferente aqui na Califórnia? O que, que você sentiu que existe aqui? Bom, eu tô, nós estamos aqui no Vale do Silício, é um ato muito grande também nessa formação, e eu achei interessante o seguinte a gente vem pra cá pensando muito naquela questão tecnológica né startup empreendedorismo aquela coisa toda e quando você chega aqui você percebe que há uma coisa além acima disso e eu fiz até um paralelo interessante quando você quer criar um empreendimento ou montar alguma coisa você pensa primeiro numa alavancagem né, de crédito um empréstimo alguma coisa e você percebe aqui que na verdade a rede de contatos, a network, ela é muito mais importante do que o dinheiro, porque de, através da, da, sua, da sua rede de contatos, seu network, você vai é, ter a, aquilo que você precisa, o dinheiro é mera consequência, então é, eu, eu percebi isso, e outra coisa também é a questão do compartilhar, você tem que dar, então o dinheiro ele está na base da pirâmide, e quando você desconhece é, esses pequenos preceitos, né, essas condições que aqui existem. Então, quando você passa a perceber isso, ele passa a ser secundário, porque você tem um, um capital ali, digamos, espiritual, um capital de energia muito grande para você iniciar o seu propósito, os seus projetos e chegar onde você quer. Samuel, vamos dar agora uma, uma, um avanço no futuro. Imagina que a gente está daqui a cinco anos... Você já tem uma carreira de sucesso, você é um mentor respeitado, reconhecido. O que você acha que foi fundamental para esse salto ocorrer né? e você estar tá nessa posição lá em cima em cinco anos? Fundamental. Você tem que ter um mentor. Fundamental. Você tem que ter alguém que passou pelo que você passou, no todo ou em parte, para te ajudar, para te direcionar. Então, eu tive um mentor. Então você tem que ter. E a minha visão é, decorrente de, dessa mentoria é que eu consegui planejar os meus próximos cinco anos, e inclusive o primeiro ano, vamos dizer assim, ele já está praticamente é, concluído, digamos assim, em apenas seis meses. Então aquelas coisas que eu coloquei é, e planejei e é, conquistar, já está assim em velocidade de cruzeiro, digamos assim. Então você tem que ter alguém que te norteie, alguém que te ensine a, a metodologia, como você deve fazer. E foi a mesma, da mesma forma que eu fiz, percebe? E isso aí é muito interessante. Então a minha visão de futuro é que daqui a uns 5 anos eu tenha alcançado aquilo que eu propus, ser um grande mentor, ser um grande facilitador, ser um grande ajudador de pessoas, que é mais importante, Vou compartilhar o meu conhecimento no Brasil e no mundo, porque eu creio que isso aqui é só o início. Samuel fez diferença para você estar aqui hoje? Teve gente que teve o mesmo chamado, poderia estar aqui. Você foi o cara que veio, enquanto muita gente ficou. O que você acha que diferenciou você? A questão do mindset. Quando você muda, é a sua fonte pensar. É. E você aprende o poder da ação. Porque muitas vezes a pessoa, ela... Tenho até vontade, eu participei de vários eventos de empreendedorismo em Belo Horizonte. Eu senti que as pessoas saiam com a mesma energia que a minha, cheia de energia e tal, só que a pessoa não tem o start. Não tem o start. Então, uma das coisas que eu percebi foi a mudança de mentalidade e a, a questão da atitude. Você coloca isso tudo numa caixa e bota para rodar né, no liquidificador ali, bota para rodar e funciona mesmo. Então, mãe de sete, a sua maneira de pensar e aliado a, a, ao amparo, à mentoria, vai te levar muito longe, muito mais longe do que você sempre imaginou. Ontem você conversou com várias pessoas que já estão aqui vivendo nesse ecossistema, né? pessoas de variados backgrounds, pessoas de variados mindset. O que, que você acha que cola essas pessoas? O que, que você acha que fez esses brasileiros estarem aqui hoje, estarem vivendo de propósito, estarem fazendo algo diferenciado? Quando você olha para eles, você imagina que... O que, que tem de diferente neles? Eles conhecem o propósito deles, conhecem a missão deles. Então, aí entra a, atitude, entra a atitude. Quando você conhece o seu propósito, é meio que sinérgico, digamos assim. É, é, você conhece o seu propósito, você passa a agir. Você é você conhece o seu propósito É uma coisa meio que concomitante Então, essas pessoas, pelo que eu percebi Elas fazem o que gostam Você tem que fazer o que você gosta tá? Para você ter uma vida extraordinária, uma vida abundante Você tem que fazer o que você gosta Eu percebi isso nos olhos dessas pessoas Nas atitudes delas E elas voam longe, pessoas que saem lá de Espírito Santo Minas Gerais, Belo Horizonte Cidadezinhas pequenas Que, que você olha assim, ninguém conhece E elas voam, voam o mundo inteiro né? Conhecem é, várias cidades e países e com aquele know-how, aquele conhecimento que só elas têm esse é o fator importante também da sua missão do propósito é uma coisa que só você vai fazer ninguém vai fazer igual você faz ninguém vai fazer igual eu faço ninguém vai fazer igual você deve fazer certo? então eu percebi isso aí que essas pessoas estão onde elas deveriam sempre estar Samuel, você vai voltar para o Brasil você vai conectar com pessoas que vão te perguntar Samuel, o que, que você viu no Vale do Silício? o que, que é aquele lugar lá? Cara, é o seguinte, eu, eu aprendi muito, aprendi muito, inclusive eu tenho projetos aqui é, que são grandiosos, que na minha mente, não digo que eu não acreditar, porque a gente passa a acreditar em, de qualquer maneira, a gente passa a acreditar, mas vamos dizer assim, que na minha mente é, poderia demorar um pouco mais, só que aqui parece que é, acelerou. Os contatos que eu tive ah, após as reuniões em particular, que você forma uma rede muito interessante aqui, os contatos, a pessoa passando cartão, liga para mim, eu quero conversar com você. Pessoas assim que são, que são CEOs, que são empresários aqui, que são chaves, são importantes aqui no processo do Vale do Silício, te passando contato e pedindo para você ligar para elas. Isso é muito relevante. E você, assim, eu, a gente, você já vem com os projetos na minha gaveta, ó, tem um projeto aqui e tal. Não, você liga para mim que nós vamos conversar. Em São Paulo, eu percebi a capilaridade desse treinamento, porque... Esse é um treinamento em duas fases, Brasil e depois Vale do Silício aqui na Califórnia. Em São Paulo eu já percebi essa diferença, porque lá mesmo já formei contatos muito, muito importantes para projetos que eu já venho carregando ali para executar. E aqui foi fechar com chave de ouro, porque aí você dá um up muito grande, você dá um plus, e você é, evidentemente, com certeza, cresce de maneira exponencial. Então veio muito agregar meu currículo, agregar minha vida, e eu sei que eu tenho muita coisa para passar. De depois desse desse evento aqui do Vale do Silício. Existe aqui agora antes Vale do Silício e depois Vale do Silício.